Tem conhecer sem alegria aí vem dentro de você. É só você querer, busque a sintonia. Busque a sintonia da Rádio Mundial, a Rádio do Despertar. No ar, programa Paulo Sérgio Oliveira, pelas mágicas ondas da Mundial. Nos trabalhos técnicos, meu amigo Jean Larusso. <risos> Faz tempo que a gente não fazia junto, hein? Bacana, tá contigo. Horário Novo, estreando um programa... Estamos com um live direta pela página aqui da, da Rádio Mundial, daqui a pouquinho aparece na página e clica no link, a galera do Facebook, clica no link é que vocês vão, vão já me achar por aí. Eu abro os caminhos, eu abro essa nova etapa com Ganesha, o removedor de obstáculos. É a música que eu trago para abrir também com você os seus caminhos, para remover todos os obstáculos. Om Gangana Pataie Namahá, um mantra poderoso. Música do meu CD Consciência Cantada. Tchai, Ganesha. Om Gangana Pataie Namahá. Boa tarde, gente. Om Gangana na Namahá. Onganga Gangana na batalha na Onganga na Alô galera do WhatsApp, Onganga na batalha na Onganga na na a ganga na bataí namarrá, a um ganga na bataí namarrá, mais uma vez para afirmar, a um ganga na bataí na a um ganga na bataí namarrá, um ganga. Patayi Namaha Poderoso Mantra Aum Gan Gan Patayi Namaha Charan Gananesha Saranam Sarangaanesha Saranam Sarangaanesha Jaranam Ganessa, charana, charana ganessa, aum ganga na batayena maga, aum ganga na batayena maga, aum na batayena maga. Pra na bata Pra na amarra marcar mesmo um na bata na amarra na bata na na bata Gana bataí na marra, saranangane sa saranan saranangane sa sarananangane sa saranangane sa saranangane sa Jaran gane sa na abrindo abundância on ganga na amor saúde on ganga na prosperidade prazer onganga Om gan alegria. Om gan na patai harmonia. Om na patai na transcendência expansão. Om gan na patai na Ah, para quem não me conhece, nesse horário, Paulo Sérgio Oliveira com dois Hs no final. Você me acha na página do Facebook. Vou falar sobre o despertar da consciência, vou falar sobre xamanismo, vou falar sobre tantas coisas aqui. Mas qual é a sua filosofia, Paulo? Qual é a sua religião, Paulo? Qual É, é muito fácil responder. A minha religião é a unidade. Eu não canto mantras depois música xamânica. Eu não misturo hinduísmo com xamanismo. Sabe por que eu não misturo? Porque só se mistura aquilo que é separado. Uma coisa que nunca foi separada não pode ser misturada. Nossa, tem uma galera aqui já, hein? Adriana Correia Siqueira, Marta Carvalho, de Presidente Prudente, que legal, gente. Daqui a pouquinho eu vou chamando vocês aí. Hoje eu tô conseguindo conciliar as coisas. Pois é. Não tem como a gente separar. Aquilo que nunca foi separado. A minha audiência de sábado sabe do que eu falo, quando eu falo do toque do despertar, que é o trabalho que eu desenvolvo. Ah, o pessoal, aliás, eu não quero assistir não, eu cliquei aqui para assistir, já está bom eu falando. Então, gente, o ar-condicionado aqui está pegando. É, essa questão da unidade, eu vejo as pessoas falarem assim, a gente precisa preservar o planeta. É verdade isso? Claro que sim. Mas quando você tomar consciência de que você é o planeta, é? Quando você fala que você tem que preservar O, você está separando você e um outro lado, em uma outra situação. Então você ainda está na dualidade. Você ainda está na separatividade, que é o quê? O antônimo de unidade, não é isso? Quando você perceber que você é o planeta, que você é o outro, que nada está separado, você consegue um estado que a gente chama de moksha que é um estado de não influência, um estado onde você vive um tempo fora do tempo, um estado onde você não vive, não sofre as inconsequências, as inconsciências, o sofrimento do inconsciente coletivo. Esse estado ele é possível. A gente tem tantos relatos, tantas histórias. Enfim, estou muito feliz com essa celebração. Eu abri com Ganesha, o um mantra de abertura, remove os obstáculos. Ganesha é a energia de terra da Índia, como se fossem os nossos Exus aqui. Tá? O pessoal tem medo de falar essa palavra, imagina. É, ele é o removedor de obstáculos, ele trabalha na matéria, na materialização. Esse mantra é um mantra de materialização, de realização e de remo remoção de obstáculo. Ganesha abre o caminho. Então eu fiz questão de começar esse novo ciclo. O programa de sábado à tarde continua, mas abrindo essa, essa etapa aqui que eu vou fazer por um tempo determinado, porque eu tenho muitas viagens. Quero agradecer os alunos, quero agradecer o meu trabalho. Formação em Constelação Familiar Xamânica, que está bombando no Brasil inteiro. Tenho convite para fazer em Portugal também. Uh, quero agradecer o Toque do Despertar. Quero agradecer os atendimentos que eu faço por Skype, com Constelação e também individual, uh, as empresas que têm me procurado, tenho feito um trabalho na região de Curitiba, tenho feito um trabalho na região de Ribeirão Preto, com empresas multinacionais trabalhando com a Constelação, olha que interessante isso, e bacana a gente perceber que não é para trabalhar só em espaços, eu adoro espaços, eu trabalho em muitos espaços aqui em São Paulo, mas a expansão tem que ir para todos os lugares, e um lugar, onde as pessoas passam o maior tempo, onde é? Na empresa. Né? A pessoa pode ir até na missa no domingo, pode ir no centro espírita na sexta-feira, mas o lugar que ela passa mais tempo é na empresa, no emprego dela. Então é, um, é uma coisa muito visionária minha, já de tempos atrás. Eu falava que, que um dia os trabalhos chegariam nas empresas. E eu fico muito feliz que isso já está acontecendo hoje. E, então eu começo sempre o programa agradecendo, agradecer é fazer a graça divina descer vou fazer um programa aqui muito mais atuante nas situações corriqueiras e aos sábados eu vou naquele ensinamento né? os ensinamentos né, do Mokshonama da libertação, é, do empoderamento do xamanismo, e já falando das coisas corriqueiras, amanhã é dia internacional da mulher, dia 8 de março certo? 8 de março então, eu quero parabenizar antecipadamente a todas as mulheres. A cura do planeta está no feminino. Gente, todo mundo vem de uma mãe, todo mundo vem de uma mulher. O mundo precisa muito do elemento água, do elemento da sutileza, do elemento da flexibilidade, do jogo de cintura, o elemento fundamental da interação das relações. A vida é relacionamento. Ai, Paulo, você está falando dos relacionamentos de família e das pessoas? Não, não. Uma pessoa que não se relaciona bem, ela não consegue prosperar, ela não consegue sucesso no trabalho. Relacionamento é tudo. E isso vem da flexibilidade, do jogo de cintura, da adaptabilidade do elemento água. Isso vem do feminino. Olha a importância das mulheres na evolução da humanidade. Então eu quero aqui parabenizar a todas, todas as mulheres desse universo, né? Olha aqui, vamos lá. Fernanda Gegos, é, Maria Estela, Alexandre Porto, Adriana Corrêa, já falei. Tem uma galera que depois eu falo aqui. Gislene Dias, olha que bacana. Sandra Zanon, muita gente aqui. o Carvalho, querido, poxa vida. Gislene Talieta, que me acompanha faz tempo. Vou fazer sete anos de rádio, trazendo sempre essa mensagem, mas o pessoal fala assim, Paulo, eu demorei para vir no seu trabalho, eu adoro o seu programa, mas o seu trabalho é que mudou a minha vida. Então, você está convidado, está convidado. Quinta-feira até agora, anota um telefone aí, 5583-1469, no espaço da querida Marcinha Pugliese, aqui da rádio. Ah, semana que vem eu devo ter mais trabalhos em São Paulo, vou avisando vocês. Porque minha agenda, eu estou indo para a Uberlândia, estou indo para Presidente Prudente, a minha agenda com a formação de consteladores tá impressionante. Constelador, a profissão da nova era. Eu vou cantar para vocês primeiro uma música de... do feminino. Sabia que Erasmo Carlos tinha feito uma música? Lembra disso aqui, Jean? Isso aqui, ó. Só para quem tem mais de 40 anos, essa música aqui. Mulher, mulher o barro em que você foi gerada Me veio inspiração Poder cantar você nessa canção Não estava programado isso aqui, não? Qualquer dia eu levo essa música inteira para vocês. Mas fica esse trechinho. Oh, Benito de Paula cantou para as mulheres. Martinho da Vila cantou para as mulheres. João Nogueira cantou para as mulheres. Zé Cabaleiro cantou para as mulheres. Poxa vida, todos os compositores homens sabem da importância de você mulher eu queria trazer uma música falando do feminino. O pessoal se emocionou bastante no sábado passado com essa canção de Léo Artese, um grande ícone do xamanismo. E Emanjar, nossa mãe, a mãe das águas, a mãe desse elemento fundamental que equilibra a humanidade e flexibiliza. entra em contato com as suas águas, seu mar de emoções. Lua se fez num raio prateado iluminando o céu e as espumas do mar. Lua se fez num raio prateado iluminando o céu. E as espumas do mar, lindo clarão, a beira amarga. uma mamãe e mansão, lindo clarão, a beira amarga. uma mamãe e irmãzão. Lá vem, lá vem, junto com suas sereias, nos abençoa, aí, aí, lá vem, lá vem, junto com suas sereias, nos abençoa, aí, aí, irmãs, dona das águas, tu és mãe, Dona das Águas, Não dá pra falar do feminino sem a gente falar da nossa mãe. Visualize a sua mãe à sua frente. Quem toma a força da mãe consegue o sucesso, consegue a cura das relações. Consegue a cura da saúde? Olhe nos olhos da sua mãe, imaginariamente. Agradeça pelo ventre, pela vida. Reconheça que os seus melhores sentimentos vêm da sua mãe. Peça para essa força de mãe, através do arquétipo da mãe em manjá, ilumine o seu mar de emoções, ilumine as suas águas. Ilumine. Minhas profundas águas Para eu decifrar Mistérios de meu mar Iluminai Minhas profundas águas Para eu decifrar Mistérios de meu mar Esse meu mar De emoções Rainha vem iluminai. Esse meu mar de emoções aí vem iluminar e manjá, princípio gerador, amor fundamental, tão puro e maternal, e Princípio gerador, amor fundamental, tão puro e maternal. E manjá vem confortar, é Janaína Urduia. E manjá vem confortar, é Janaína Urduia. Receba o abraço de mãe. Independente do que aconteceu na sua vida, você tem a mãe certa para você. Reconheça que ela não lhe deu mais, porque ela não recebeu mais. E tudo que ela lhe deu é muito se você souber tomar, se você souber utilizar, a serviço de algo maior sempre. É tempo de você. Entrar em contato com a sua missão, com o seu Dharma E não tem força maior do que essa força do feminino A força de mãe A força das nossas águas A força do nosso mar de emoções Iluminai Minhas profundas águas Para eu decifrar Mistérios em meu mar Iluminai minhas profundas águas Para eu decifrar Mistérios E de meu mar Esse meu mar De emoções Rainha Vem Iluminar Esse meu mar De emoções Rainha Vem E princípio gerador, amor fundamental, tão puro e maternal. E manjá, princípio gerador, amor fundamental, tão puro e maternal. Iê, manjá, gerador, puro e maternal. Iê, manjá, vem confortar, é Janaí. Manjá vem confortar Elza, Anaí, o Du, E Raus, Raus, Raus, iluminando o seu mar de emoções, iluminando as suas águas. O som de manjá, o som do feminino é minha homenagem. A, a cura do feminino, a força do feminino, a força das mulheres, é, celebrando essa mãe divina que habita em cada mãe, além do Deus feminino, que é pouco dif, difundido a imagem de Deus como mulher no ocidente. Não. Tem outra mãe também que eu quero muito saudar, que é a Mãe Terra. A gente pisa um planeta, respira a aura dele e não percebe. E ainda entra na ilusão de que está sozinho. E ainda entra na ilusão de que há escassez. Você vive num mundo abundante. Esse planeta te dá tudo. Te dá inclusive o arbítrio de ser feliz, ser alegre, de olhar para o que você tem, não para o que falta. A pessoa, às vezes, tem uma pessoa que não gosta dela, aquilo estraga um, um ano, estraga a vida dela, sendo que tem mil pessoas amando. Você é amado por algumas pessoas, nem que seja por uma pessoa só, você é amado. Você nunca esteve sozinho. Tem uma força maior junto com você. Cuidado para não entrar. É essa ilusão do inconsciente coletivo que eu falo. O despertar, e eu tenho pouco tempo aqui para explanar isso, é uma percepção de mudar a frequência, sair. É só de você olhar por cima de todas essas interferências da pensamentosfera, que é assim que eu chamo inconsciente coletivo. Você pode... Você já é tudo, você já tem tudo, pô, basta descobrir. Esse é o slogan desse programa. E eu vou estar aqui com terças-feiras, lembrando você, convidando vocês para os trabalhos, convidando você a conhecer meu livro Onze Passos para o Despertar. É o terceiro título mais vendido na Madras hoje, Editora Madras. Está é, nas melhores livrarias. É o meu CD com é, Consciência Cantada, nas minhas palestras. E eu queria que você conhecesse o meu pessoal. A galera que... Está sempre com a gente, tanto nas constelações como no Toque do Despertar, que é um trabalho que eu desenvolvi, com o empoderamento do xamanismo e com tudo que eu aprendi na Índia, um né, grande tempo que eu fiquei lá. Você está convidado a entrar nessa egrégora do Paulo César Oliveira, que não é o Paulo César Oliveira, ele simplesmente é uma peça a serviço de algo maior. Então... Me procura, ela no fez, Paulo Sérgio Oliveira com dois Hs. Tem uma lista de WhatsApp também, 11 991 19 -79 -15. eu não atendo ninguém, é só para o WhatsApp esse número. 11 91 19 7915 onde ali eu informo minha agenda, meus trabalhos, meus cursos. É, mando músicas, mando vídeos para vocês. Estava com saudade, quando eu comecei na Mundial aqui, eu comecei com o Jean, começamos uma e meia da tarde, lembra Jean? Há seis anos atrás, né? vou fazer sete esse ano agora em novembro, eu comecei aqui era uma e meia da tarde, acabei indo para o sábado, mesmo que eu trabalho muito, foi melhor esse horário, e agora me deu uma brechinha de voltar às terças-feiras para pegar um outro público, né? O público meu já está acostumado com o meu jeito, com a minha história. Trabalhamos muito a firmeza. Trabalho espiritual, lógico que eu trabalho espiritual, mas sem a matéria. Você tem que ser feliz agora com o que você tem, com o que você é, para você conquistar muito mais. A abundância ela é uma quebra dessa crença que você precisa ter só um carrinho, um relacionamentozinho e uma casinha. O universo quer te dar tudo, meu irmão, e você só quer isso. Isso é uma crença comprada pelo inconsciente coletivo. O tempo tem aí, querido? Então eu vou terminar o programa já agradecendo. Daqui a pouquinho eu respondo todo mundo no Facebook, na página da Rádio Mundial. Agradecendo ao grande espírito agradecendo ao Jean, agradecendo a Rádio Mundial, agradecendo a força que me guia, aos meus ancestrais, agradecendo as forças do xamanismo, as forças do toque do despertar, a constelação xamânica, os meus filhos que eu tanto honro, agradecendo a minha família, agradecendo aos meus ancestrais, agradecendo a mãe terra, agradecendo o soberano, agradecendo a minha missão,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 A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira. Assim falei, House. Tem alegria...